Road Rash misturou de maneira única, corrida de motos, violência e fighting game um game que estava planejado para sair num videogame da Nintendo mas como é que foi parar no principal concorrente da época, a SEGA, com seu Mega Drive e você se lembra né, a Nintendo dominava tudo que tinha naquele tempo e tem outra coisa, Road Rash, quando foi mostrado a primeira vez ao público foi um tremendo fracasso, tiveram que mudar tudo Pois o jogo não agradou em nada o público E essas mudanças, será que deram certo ou não? Vamos descobrir tudo isso juntos, no vídeo de hoje e vai ser agora Então, bora! A mistura de fighting game e corrida jogos de corrida mais violentos não só do Mega Drive mas dos anos 90 é o animalesco Road Rash a iniciante na época Electronic Arts entregou uma aventura que colocava os jogadores no controle de motos em rachas mortais mais do que isso a Electronic Arts tirou toda e qualquer barreira que limitasse a diversão e idealizou um game totalmente arcade ou seja despreocupado com a sensação de simulação onde de maneira inocente, Possibilitava o jogador derrubar os competidores adversários na estrada Usando não só as próprias mãos, mas tudo que encontrasse pela frente Como pedaços de canos, porretes e até correntes Se não bastasse tudo isso, colocaram nas pistas de competição diversos obstáculos Como automóveis na contramão, postes, árvores, placas de sinalização, poças de óleo, pedras e até animais dificultar um pouco mais e deixar alguns policiais na sua cola já que as disputas eram verdadeiros rachas totalmente ilegais aliás se sua moto cair na pista perto dos tiras hum, já era você vai preso na hora e só sai de lá se tiver grana para pagar a fiança e se não tem grana é game over essas são apenas algumas das características presentes em road rash um jogo que entrou para a história pelo seu estilo politicamente incorreto e o total apelo violência focado apenas na diversão, isso em estado bruto, que por muito tempo serviu de orgulho para os donos de Mega Drive, e tinha a cara radical do console da SEGA, toda essa violência era impensável para um console família como o Super Nintendo, porém antes do título entrar na SEGA, tanto jogabilidade quanto a plataforma lançada seria bem diferente daquela que conhecemos. A estratégia da Electronic Arts Antes de qualquer coisa, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que é que a Electronic Arts atuava no mercado de games. Aliás, já fizemos um vídeo aqui no canal sobre a história da Electronic Arts contando detalhadamente os anos de um dos maiores estúdios da indústria de jogos eletrônicos. Tudo começou quando um ex-funcionário da Apple, chamado Trip Hawkins, notou que era possível fazer dinheiro em cima do tal crash dos videogames, que ocorreu nos Estados Unidos em 1983. Até hoje, a lendária foto dos cartuchos do jogo ET no lixão é algo que impressiona. Esse momento quase enterrou os consoles caseiros por lá. E assim como outros empresários ou desenvolvedores da época, Street Hawkins viu que se por um lado os videogames caseiros estavam em baixa por outro lado os computadores pessoais começavam sua ascensão ele então saiu da Apple e montou uma soft house especializada em publicar jogos para computadores pegando alguns dos títulos criados por estúdios desenvolvedores e ficaram durante bons anos atuando dessa maneira até que por pouco tempo um aparelhinho chamado Nintendo Entertainment System ou para os mais íntimos, NES estava criando um alvoroço no mundo todo. E esses chamados videogames já estavam chegando no ocidente. Fez sucesso na SEGA, mas poderia ser na Nintendo. Já pensou? Em 1985, quando o NES oficialmente chegou nos Estados Unidos Os consoles caseiros já estavam voltando a ser um fenômeno mundial Deixando os guris malucos com comerciais na TV e em várias revistas E a Electronic Arts até demorou um pouco para embarcar nesse trem Comandado pela empresa japonesa Nintendo E apenas em 1990 que resolveram publicar alguns jogos para esse tal videogame A essa altura, a Electronic Arts já tinha também começado a produzir alguns jogos que publicava, se tornando rapidamente uma grande desenvolvedora de games para PCs e fliperamas. Decidiram no final dos anos 80 entrar de vez nos consoles caseiros, naquilo que eles sempre foram especialistas, os jogos de esportes. Aliás, a especialidade deles até hoje chamaram então o designer Dan Glazer, que tinha trabalhado anteriormente no jogo de corrida para PC, Vite, para comandar um novo projeto que seria lançado para o NES, um outro jogo de corrida chamado Mario Andretti Racing. Esse jogo tinha um efeito que dava a impressão de que a pista estava inclinada e usaram o nome do famoso piloto Mario Andretti como forma de marketing. Lembrando que a Electronic Arts na SEGA utilizou várias vezes essa mesma tática pegar o nome de alguém famoso para representar os seus jogos mario andretti racing foi lançado em 1994 também para o mega drive porém durante o seu desenvolvimento ainda em 1990 o produtor e designer randy brin que participou do clássico de pc Indianapolis 500 The Simulation E estava na produção de Mario Andretti Racing Notou que muitas das ideias Que haviam sido planejadas Não funcionariam muito bem no Nintendinho Pois os PCs e arcades Já tinham um hardware bem melhor Outros membros da equipe de Mario Andretti Racing Também não gostaram do resultado No console de 8-bit da Nintendo E dessa vez Não apenas rejeitaram o projeto Como decidiram mudar de plataforma E até mesmo os veículos de carros para motos o próprio Randy Breen foi um dos principais nomes por trás dessa mudança chegando a declarar que abre aspas adorava motocicletas há anos Logo notei que as motos traziam para os jogos diversas vantagens técnicas Por exemplo, a gente poderia colocar mais motos do que carros nas pistas ao mesmo tempo E reparamos que os pilotos eram bem mais visíveis nas motos que nos carros Onde podíamos usá-los e deixar o jogo mais expressivo Fecha aspas Breen inclusive fala que curtia fazer algumas corridas ilegais de moto na Mulholland Drive uma estrada que ficava localizada em Santa Mônica no sul da Califórnia e é muito conhecida por suas curvas chegando a ser abordada até em alguns filmes a empresa decidiu então mudar o projeto do game para a empresa rival a Sega que já tinha lançado na época o poderoso Mega Drive um videogame que possibilitava que eles colocassem em prática tudo aquilo que haviam planejado o jogo, aliás, se chamaria agora Road Rash on Moon Holland Drive. Claro que uma óbvia alusão à estrada em questão. O termo Road Rash é usado quando um piloto de moto derrapa na estrada e acaba se arranhando. É, a coisa é bem pesada, mas a intenção era essa mesmo, chocar. E quase que literalmente nesse caso, né? Conhecendo a nova casa. Randy Breen apresentou Road Rash on Holland Drive aos executivos da Electronic Arts que acharam o nome grande demais, eu também achei, viu? e reduziram para apenas Road Rash Dan Glazer, o programador chefe do game, ficou muito empolgado quando viu as possibilidades disponíveis no console da SEGA e começou a pensar em inserir novas inovações no entanto, percebeu que tinha muito trabalho pela frente. Quando teve que criar os efeitos de altitude e perspectiva de visão nas estradas. Em Road Rash, às vezes algumas ladeiras surgiam. Naquela época, isso era quase inédito. Foram seis meses que Glazer gastou apenas nisso. Outro membro do time que teve muita dificuldade foi Arthur Koch. O designer que ficou responsável pela paleta de cores de Road Rash. Trabalhar com 64 cores e combinar todas para criar um visual mais realista era uma tarefa complicada tanto que a Electronic Arts enviou alguns outros funcionários internos para ajudar Coque. ele inclusive fala, abre aspas na época foi difícil para muitos artistas entenderem como aquele jogo de cores do Mega Drive funcionava Road Rash foi quase cancelado após meses de trabalho e de remodelarem como podiam Road Rash a Electronic Arts decidiu mostrar o game em público pela primeira vez na Consumer Electronic Show de 1990 rodando no próprio Mega Drive só que muita gente que teve a oportunidade de jogá-lo no evento não curtiu a experiência e achou tudo meio lento e travado. O próprio Randy Bryn, numa entrevista que deu à revista Retro Gamer, disse que lutaram muito para manter a taxa de quadros pelo menos razoável e as animações eficientes, mas que no final nada funcionava muito bem. A repercussão interna foi ruim e a Electronic Arts deu à então equipe mais seis meses para consertarem o jogo, se não teriam que engavetar o projeto em meio a todo esse problema um dos designers da equipe calmei que sempre quis participar mais efetivamente do projeto e sempre dava ideias e poucas vezes era ouvido pediu o controle criativo do jogo e a Electronic Arts incrivelmente aceitou pois o game estava praticamente descartado naquele momento e talvez um sangue novo poderia dar algum resultado e assim também sendo um teste final tanto para Road Rash quanto para Carl durante os próximos meses tanto May quanto Glazler melhoraram a taxa de quadros as animações e parte da jogabilidade definiram também de uma vez por todas qual seria o estilo que iriam seguir se seria mais algo na linha de simulador ou optariam pelo estilo mais arcade decidiram então que iriam tomar como referência o grande sucesso Hang-On uma das criações do mestre Yu Suzuki lendário desenvolvedor da Sega que em 1985 lançou esse jogaço de corrida de moto nos arcades e como Hang-On tinha uma jogabilidade arcade Road Rash seria assim também Velocidade e pancadaria a ideia de bater nos adversários partiu de Randy Breen. Tomando como referência as gangues de moto do mangá Akira. E também vendo corridas profissionais. Onde uma vez ou outra tem um empurrão mais disputado. Ele quis elevar isso a uma potência maior. Outra coisa legal é que em Road Rash todos os motoqueiros possuem nomes próprios dando personalidades aos entre aspas pilotos por causa da violência a electronic arts não conseguiu as parcerias de sempre tendo então que criar nomes do zero como panda shuriken kamikaze e Diablo, no intuito de criar alegorias com as marcas honda suzuki Kawasaki e Ducati para a trilha sonora chamar o compositor Rob Rubard que já tinha trabalhado nos temas do jogo de Atari Action Biker de 1985 produzido pela Mastertronic as músicas Sierra Nevada com seu rock clássico e pesado e Pacific Coast que tinha uma pegada mais eletrônica viraram verdadeiros hits na época e olha que todas as músicas eram demais Aliás são demais até hoje né A traição que trouxe mudanças A Electronic Arts sempre fez questão de destacar o nome de todos os artistas que trabalhavam no jogo e aparecer os seus nomes nos créditos finais, bem como dava ao diretor-geral a oportunidade de estampar seu nome na capa do game. Porém, numa atitude que ninguém nunca entendeu, Randy Breen decidiu retirar o nome do então diretor, Cal May, e colocar o seu no lugar. Por causa desse incidente surreal, a Electronic Arts decidiu abolir a ideia de colocar o nome dos diretores na capa de seus jogos. Então, além de adiarem a data de lançamento para impressão de novas Artes para corrigir esse erro, a EA decidiu dar a Calmei o prêmio de Fireman of the Year, tradução literal de Bombeiro do Ano. Esse título é dado para aqueles profissionais que conseguem solucionar problemas graves das produções da empresa. May não só refinou todo o jogo, como deu ideias e pôs em prática outras vindas da equipe. Um final feliz aconteceu, digamos assim, né? Demorou, mas chegou contando todos os problemas técnicos e datas de adiamento Road Rash levou cerca de 21 meses para ser desenvolvido com a versão original de Mega Drive saindo em março de 1991 depois também foi lançado para o PC consolizado amiga em 1992 e finalmente para o Game Gear e Master System em 1994 em 1996 a soft house THK anunciou que iria lançar uma versão de Road Rash para Super Nintendo o rival do Mega Drive porém isso nunca aconteceu não se sabe ao certo se isso ocorreu devido ao acordo entre Electronic Arts e a Sega ou se simplesmente não valeria mais a pena lançá-lo pois o Super Nintendo já estava no fim de sua vida no Brasil Road Rash foi um sucesso imediato as revistas nacionais também fizeram a festa e deram notas altas para o título como a ação games número 9 que falava que os gráficos eram muito legais bonitos realistas e divertidos porém provavelmente vacilaram quando disseram que os efeitos sonoros acompanhavam a qualidade dos gráficos pois assim Road Rash não trazia o som do motor das motos então não tinha efeito sonoro né pelo menos deram notas máximas nas categorias som desafio e gráficos já a super game número 5 destacou com uma análise internacional que o jogo te colocava numa corrida contra os motoqueiros mais sacanos que você pode imaginar, para empolgar mais ainda, disparava, chute, soque e bata nos seus oponentes assim como falaram também, dos vários obstáculos que seriam encontrados pela pista e a possibilidade de escolher até 8 motos diferentes O sucessor espiritual em 1994, foi lançado meio que um reboot para 3DO, que depois também saiu para outras plataformas, com gráficos mais modernos e cenas com pessoas reais. Mas por volta de 2009, um cara chamado Ian Fish, fã de Road Rash, resolveu criar um sucessor espiritual, chamado Road Redemption. Fish começou primeiro com as ideias que postava num blog, e foi aprimorando com o tempo. Em 2013, ele abriu um financiamento coletivo, onde arrecadou mais de 173 mil dólares, superando a meta inicial de 160 mil. O jogo foi anunciado para ser lançado em agosto de 2014, porém foi adiado depois do lançamento da versão beta, que apresentava alguns problemas técnicos, saindo primeiramente em 2016, e sua versão final, em em outubro de 2017 nos pcs chegou para o playstation 4 xbox one e nintendo switch apenas em novembro de 2018 road rash trouxe violência para as corridas de moto uma mistura brilhante com fighting game que até hoje é lembrada e até o momento não foi superada. vocês estão ligados que eu não tive mega drive eu tive um super nintendo então eu não pude jogar Road Rash na época em casa mas na locadora eu vira e mexe e alugava uma horinha para jogar com os amigos meus ou inimigos, sei lá se eu posso dizer assim só que quando eu tive meu 3DO não teve jeito eu peguei Road Rash e assim, eu joguei demais sabe aquele famoso gastou CD? então foi assim com esse game zerei, peguei a melhor moto, fiz tudo que podia no game e se você quiser ganhar um coração meu